Ele risou mesmo, ele quase não sai, parece que ele tá meio amedrontado. Eu conversei com o senhor e eu tenho a foto dele, aqui, depois eu mostro para você. Chamado... José Guilherme Ramos. Ah, o José Guilherme aí, dos Cardoso, ele é casado na família dos Cardoso. Não é o José Guilherme aí da Fúria? Ele, ele morou na Mococa. Zé Guilherme, na né, é, é. Será que não é outro? é o um Zé Guilherme. O Ramos, ele é Ramos. É. Ah, é, não é Zé é, Ramos, né? Zé Ramos. Ah, esse morou na né, Mucoca, porque o Zé é. Guilherme é casado na família dos Cardoso. É. É o Zé Ramos. Zé Ramos. Ele já está com 91 anos. E ele falou que é lá da fazenda Mucoca. É, ele que lenda é. Que lembra do morou seu lá livro. Uns anos. Lembra do seu sogro, né? É. É dos ramos. É, eles, é um eles é um pessoal assim que é, toda a vida eles trabalhou, é, eles não, não faziam extravagância, trabalhava, gostava de comer a carne deles, mas é, não bebia cachaça demais. Demais não? Não, é muito pouquinho. É, bebia uma pinguinha para fazer um aperitivo, muito pouco. Só para abrir o apetite. É, mas que eles é gente boa, é, dos ramos. Acabando tudo, né? Acabando? Então, assim, vai pegando de 90 já tá, muitos já morrem. Quando chega nos 90 tá bom, né? É. Você tá com quantos anos, 80? O, ontem eu completei 83, dia 24 de janeiro. É, meus parabéns. Obrigado. É. Parabéns você, hoje, hoje é 26, não é? É. Então eu tô com 83, dois dias. Vamos ver se nós chegamos nos 84. Não, você vai chegar nos 90 é. e vai devagarinho. Chegou é aí, que você... Eu também não faço muita extravagância. Eu, tra... eu trabalho mãos e desfavoráveis. Eu nunca fiz extravagância. Sempre durmo, como bem. E você não trabalha assim descalço, dentro d'água? Você já, já trabalhou, né? Eu já trabalhei descalço na mucoca quando eu era... Mais jovem. Era novo. E a gente se acostuma, você costuma calçado, você costuma, costuma descalço. Oh. Você passa correndo no spin, três pontas, parece que não spin. <risos> tudo, é, tudo é evolução, rapaz. E antigamente fazia botina, essas botinas pregavam a perna. Mas aquilo machucava a gente? Apertava os, os dedos, é. né? Então, Esprimia. você calçava a botina e ia até no série de zero, começava a machucar o carcanhar. Você tirava a botina, punha nas costas, que e chegaria e atravessar no coco, você tirava a botina para travessava de a pé, assim. É. E depois era dura, que a, que a botina, né? É. O negócio desconforto. cofres. É. O urbaninho fazia no Samelo, quando ele era novo. É, trabalhou junto com, com o Urbaninho, a taxinha na boca, com martelo, o pé de ferro. Véio. O pé de ferro aqui no, é. no colo, né? É, tudo é, é, é a época, né? E aquele tempo, olha, eu lembro que eu comprei um par de botina, eu vim um casamento aqui, Luiz e Estefani, que veio trazer o casamento. Cheguei no Jeromim e eu vim de escarso. Falei, gente, eu vim no casamento, agora eu entro lá na igreja de escarso. Aí eu cheguei no Jeromim, quanto que é uma botina? Aquelas botinas de amarrar, assim. Aí naquele tempo, hoje eu caço 39, naquele tempo eu, eu devo ter caçado uns 37. Ele falou, cinco cruzeiros, o par de botina. Aí comprei, já... Aí fui lá no cu, no, no, comprei uma meia, já cacei a botina e fui no casamento. Ô <risos> o, o pessoal comprava as botinas meio apertadas, né? Pra, pra é. não escapar, né? Eu, eu lembro disso que a gente ficava com vergonha tinha botina de gomelasca e tinha botina de, de, de amarrar. É, aí não tinha outra e eu comprei a de amarrar, mas de amarrar é boa, rapaz, porque aí você põe ela de acordo com o jeito do pé. No, no, na curvatura do é. pé, né? Mas é, é, o que, é o que rodava, né? Todo mundo caçava essas botinas e fazer o quê? Hoje, falando a verdade, a involução está boa demais. Parece que tudo está caro, mas se você vê os caçados de hoje, vale a pena, né? Maxi, né? Não, você não vê mais taxinha, ou veja as mulheres tudo de chinelo, sapatinho, tudo bonitinho, os meninos, os homens com.. com, com com um calçado de tipo tênis, né? Que beleza, rapaz. Macio, né? Macio. Tanto é que eles estão mudando aquele conceito, né? Que você é, falava assim, se calçava... o sapato aqui, ó. Calçava é 30, o sapato. Hoje... é, tá acabando. Não machuca de jeito nenhum. É, hoje o conceito, hoje você vestiu o, o pé. É. É, vestiu o calçado. Como um, um, um, um sapato que vai te dar conforto. É, dá conforto. É. Então, hoje... Tem muito. Hoje acabou a taxinha na, na, na rua, mas tem muito caco de vidro. Eles bebem cê, cê, cê, cê, cerveja de garrafa e jogam na rua e quebram. Se você vem não prestando atenção descarte, você pisa no caco de vidro, Deus o perdoa. te entra no pé, um tanto assim. Então hoje você tem medo dos cacos de vidro, não é taxinha mais. É, de primeiro, espim de, de laranjeira, é, spin, macaúba. Espim de macaúba, hoje acabou ó. Não tem mais eu, macaúba. Aí no Mucoca nós roçava a pasta no meio das macaúbas. Mas tudo de caixar de botina poilana é isso aí. Proteção. Proteção. Eu... Porque tinha os cascavel, então, você pisava no cascavel, mordia na poilana mas não mordia na perna da gente. Aí, eu, aí depois a foice comia, né? É. Tinha um João Carreiro, um preto. Ele bebia uma cachaça, e o é um homem bom de servir daquele tanto, por tanto o Zé Pinheiro gostava mais dele. E nós estávamos tirando semente de capim, hoje não acabou esse tipo de serviço. vamos tirar semente de Jaraguai. O Jaraguai dá tudo essa ervinha aí, ó. Aqui nós deu hora de almoço, fizemos, fizemos um terreiro, fazia o terreiro da morte e arroz. Então pegava, nós ia, ia cortando a semente e nós carregando, por tudo naquele terreiro lindo. Mas vamos na hora de almoço, almoçava ah, dez 10 horas. Aí nós acabamos de fazer aqui, aquele setor de, de, de semente e ia pular quase um meio, um, um meio quilômetro. Vamos almoçar aqui? Vamos. Almoça tudo aqui. Aí sentemos assim, ele beirando um buraco tatu. Ele pitava no cachimbo. Aí vai para lá, vem para cá e é assunto de cobra. Aí nós já não tinha medo com as cascavenha, porque matava com as todo dia. Aí nós almoçamos, ele pitando no cachimbo. Sentado na, no cabo da enxada, Quando ele viu o cascavel passou assim, ele falou, Ai, cascavelinho, você está saindo debaixo de mim, você saiu para comprar a morte. E vai para lá, vem para cá, rapaz. Eu não sei o que, que ele brincou, o cascavelinho virou tumba na, na, na... na canela dele. Na canela dele, ele não estava capoeirando. Aí sabe o que, que ele fez? Ele tirou a binga dele, tinha aquele algodão molhado com, com gasolina, passou. Aonde o Cascavel pegou para o da Caixa, pôs fogo, trabalhou o dia inteirinho. Aí nós falou, João Carreiro, vamos, vamos, vamos embora, vamos, vamos, nós vamos te levar na fazenda, você tem que ir para a farmácia ou na Santa Casa naquele tempo. Ele, não, ela que vai morrer, não é eu não. Olha, trabalhou o dia inteiro, ele queimou assim, ó. Aonde o Cascavel mordeu pro Rio da Caixa, ficou até o sinalinho da presa, Pôs gasolina e fogo. Falei, João Carreiro, você está ficando doido? Não, deixa queimar. A, a, a, o fogo vai tirar tudo o veneno. Pô, tirou. Rapaz. Aí meu sogro, nós contamos, meu sogro, naquele tempo não era sogro, não. Solir falou, João Carreiro, vamos, vamos embora agora. E que vamos embora agora o quê? Por quê? Porque as caveiras já está morto. Ele que vai morrer, não é eu. Olha, trabalhou o dia inteiro, não foi na farmácia e, e ficou daquele jeito. Porque a, o, o veneno da... da, da, da... Da cobra, eles falam que na hora que ela pica, que o, o dente, né, que ela pica... É, fica na a, a presa dela, tem um buraquinho. Tem uma na bolsazinha. azul. ela, se burpeja, ela é. já injeta o veneno. É, agora quando tem um tecido, deve ter molhado é o tecido, passado é. por tecido. É, aí alguma comparação, ela é. bate aqui, é. um pouco fica na, na roupa. Na roupa. Mas um pouco penetra. Penetra. Então é, ela, ela, nela, morder, ela já injeta o veneno e sai no buraquinho da presa dela. Isso, isso já virou. Antigamente morria, mordia muita cobra no, no, nos funcionários. Estava trabalhando, mordia, veio o cara fora e de mim. E tinha demais, né? Aí ia no benzedor, tinha esquerditado muito nos benzedores. É. Então pai passava. Ô, Tião, você tá falando negócio de, de, de benzedor e o pessoal tinha uma fé no benzedor, tinha. não tinha? Aqui. Tinha um bezedor aqui, eu esqueci o nome dele, que é beirando caraval aqui. Rapaz, não sei se foi por Deus, o povo acreditou tanto naquele homem, eu, eu, eu esqueci o nome dele. Você estava doendo no braço, rematismo, ele ia lá e arranjava uma, uma remedeira de raiz para você, e você entitia com aquilo, ou sarava ou, ou te carmava. É. Hoje, hoje acabou isso, né? É, de primeira o negócio Benzia. de é, espinhela caída. Espinhela caída. Mal olhado. Mal, tinha um talho mal olhado. Olha, e, e a, o papai tia, tava com arrozal, aqui no Corgo Fundo, do, indo pra Ibiraci, hoje asfaltou tudo lá do Joaquim Justinho. Plantou um arroz, rapaz, tá soltando cacho, tá tudo emborrachado pra soltar caixa, mas a largata entrou. Picando tudo. Aí passou um homem lá e falou assim, olha Santo Antônio Jorge, a largata está acabando com o arroz. Senhor, o senhor acredita em benzição? Aí o papai falou, eu acredito, é Deus, e tem que achar o um benzedor. Ele falou, não, eu benzo o senhor. Aqui você escutava o estrago da, da, das largatas picando a folha do arroz, já soltando o cacho. Aí o papai falou, olha, ah, seja que Deus quiser, mas se o senhor quer benzer, eu, fico, eu agradeço. Olha, aí ele tirou o chapéu da cabeça e falou assim, Antônio Jorge, enjoia no chão e, e pega o sentido com Deus. Eu vou benzer seu arroz, amanhã não tem uma largata aqui. Aí o papai levantou a cabeça assim, pro lado de... pensando em Deus, e ele enjoiado, benzou, benzeu no outro dia. Se você ver, não tinha uma largata. A largata tá tudo morta no chão. Não foi uma beleza para o arroz, rapaz. Né, Aí o arroz soltou aquele caixa, mil maravilha. Então, existia essa coisa, era um mistério. Mas é, Se você tivesse, você valia. É o que mandava, né? É. E na época que não tinha muito recurso. É. E, então você acreditava e dava certo rapaz. criança eles mandavam benzer benzer de quebrante maloiado é. tudo tinha isso as, as gaiolas de passarinhas colocavam uma cruzinha lá o como é que é um pedaço de chifre de né não quando a criança dava acesso era chifre queimado era, tinha chifre até aconteceu assim eu tinha um irmão chama Gerardinho, hoje ele mora na Vila Nova. E a mamãe tomou banho, trocou o, o vestido, ele estranhou a mamãe. Então ele gritava, mãe, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe. a mamãe pegava ele, ele não acreditava que a mamãe mudou a roupa. É. Ele estranha. Aí ele deu acesso. Aí tinha uma mulher que, que trabalhava aí. Falou, não, para aí, vamos, vamos queimar chifre. Hum? Queimar Vão queimar chifre e tinha outra coisa, não sei se é erva Santa Maria, e outra coisa. Olha, pois deu para o Adinho, ele estava assim desmaiado, nossa, pois deu para ele, foi voltando, nunca mais deu acesso. Estranhou essas crianças, estranha a mãe, o estranho o pai, e, e ele ficou passando mal, deu acesso. Ô, ô Tiãozinho, você está falando de criança, eles você falava que a criança no resguardo ficava 40 dias dentro do quarto? Mulher, não? Não, o resguardo da mulher era 40 dias, então ela bebia cardo de galinha. É. Então, as crianças antigamente, era aquela toca, passavam a cinta... Hoje meu não, os menininhos peladinhos, já na cama, com as perninhas, tudo. É diferente, mas as mães mesmo judiavam dos bebês. Punha aquela carapuça forte e uma faixa na barriga, porque, o negócio do negócio de imbigo, é. Negócio de proteção oh, do embigo. E a criança ficava sofrendo com um dia de calor. Hum. Amarrado. Agora isso hoje é diferente, né? Não, já mudou o jeito das mães, os, os E curava tá? com, com, com pó de fumo e azeite. É, é pó de fumo e azeite. Azeite mamona. Azeite mamona. Hoje é hum. muito difícil, você não acha nem azeite para comprar mais. Tinha sozedeira de azeite. Em carnaval tinha uma mulher que fazia azeite, ou ela já morreu. Hoje você caça um litro de azeite, é difícil você achar para comprar. É negócio da. Vai diferente. mudando o jeito do povo, né? É, e depois eles têm uns olhos lá que você compra na farmácia, é. né? Muito mais bonito. Bom, hoje é dia 26. 26 Amanhã, dia já é Amanhã já é 27. Amanhã já é 27. Domingo. É. Então vou lá, não sei se esse mês é 30 ou 31. 31, Bom. porque a minha mulher faz aniversário no dia 31. Então vai ser. É, segunda-feira é capaz que é primeiro, né? Ou terça. Sexta-feira que é 31. Sexta-feira. É. Acho que é. é. Vamos ver lá.